Vamos começar com a história que o disco 13 nos conta. Por que vamos começar com ele e não com o 11? Bem, o disco 13 é que nos dá o começo da primeira teoria. Começaremos ouvindo o áudio que esse disco nos apresenta. Esta imagem é o espectrograma do áudio do disco 13 e como podemos ver, tem a face de um Creeper e os números 12.418, considerando que o um número 12 no código hexadecimal é a letra C, obtemos C418. Ou seja, este número é a assinatura de um dos compositores da Soundtrack de Minecraft claro, ele compôs a música de todos os discos em Minecraft, exceto Pigstep. E o rostinho do Creeper? Bem, ele fará sentido quando vermos o que o áudio deste disco nos apresenta. Quando iniciamos a música do disco, nós temos sons e quando, o que nos dá a ideia de estarmos em uma caverna. No vídeo do Game Theorist tem uma parte que mostra isso, vá para 9 e 12. Nessa parte do vídeo, ele mostra o som do disco 13 e um som ambiente de caverna. No Minecraft existe 19 sons ambiente de caverna, mas na época em que os discos 13 e 11 foram adicionados haviam 13 e uma sons ambiente de caverna. Ou seja, o disco 13 é uma clara referência às cavernas. Em 1 do áudio do disco, ouvimos um is de um Creeper e em seguida ouvimos sua explosão. Por mais diferente que seja o áudio de Creeper explosão no jogo, lembre-se este áudio se passa em uma caverna e o som está ecoando por esta caverna. E logo após o som da explosão, ouvimos alguém caindo na água e em seguida esse alguém sai da água. Ou seja, estamos escutando alguém fugindo de um Creeper e este alguém pula na água para sobreviver à explosão. Lembre-se, explosões não destroem blocos na água. Mas ainda causam dano. Este alguém sai da água e procura um lugar para se esconder. Mas temos mais dois acontecimentos no disco 13. O primeiro acontece em um áudio do disco, e escutamos flechas serem atiradas. Caso queira ouvir essa parte, recomendo-lhes irem ao vídeo sobre esta teoria do Game theorist e irem em 10 e 28 para escutarem o áudio do disco, e em seguida escutarem o som de flechas serem lançadas no jogo. Nós temos duas flechas atiradas, uma escutamos acertar uma parede e a outra não produz som, indicando que nosso player misterioso foi atingido pela flecha. E sabem o único modo que atira flechas? Isso mesmo, o esqueleto. Vamos lembrarmos que discos no Minecraft são encontrados em baús de minas abandonadas, 11 pela estranha mecânica de um esqueleto matar um Creeper. Só neste disco explica por que Creepers dropam discos quando são mortos por esqueletos. Esqueletos matarem Creepers para dropar discos são referências ao disco 13. Mas após o áudio do esqueleto atirando, o áudio é cortado e vai direto para a explosão do Creeper. Este corte acontece em 1 e 30 do áudio do disco 13, ou seja, uma bela referência ao nome 13 do disco. E o som de is do Creeper tem exatamente 13 segundos após o corte. Mas o que teria acontecido nesse meio tempo interrompido pelo corte? Mas analisando melhor esse áudio, vemos que tem alguém correndo em cima de pedras. Este alguém usa algum objeto metálico que faz cliques. E então escutamos algo como papel ou páginas. E então ele começa a correr, pisando primeiro em pedra e depois pisando ou quebrando terra ou gravel. E então o áudio é cortado. E este corte acontece em 1 e 11 do áudio do disco 11. Nós sabemos que os cliques metálicos foram provavelmente feitos por um isqueiro, mas e o som dos papéis? Naquela época ainda não tinham sido adicionados mapas, então nosso único palpite é que seja um livro. Ou seja, esse livro seria o diário deste jogador misterioso. E para quem não sabe, Minecraft possui livros oficiais como Um Mob Um Bestiário, um livro que se descreve como uma enciclopédia sobre monstros e animais do Minecraft, que fala sobre os mobs de Minecraft na visão de um explorador no mundo de Minecraft. E mais recentemente, em 2019, é lançado o livro Minecraft The Lost Journals. Onde é documentado um diário de um explorador chamado Nicholas, que encontra e fica preso na dimensão do Neter. Pode ser que o explorador que escutamos nos discos 11 e 13 seja Nicholas, mas não existe nada que solidifique essa especulação. Ah, e há um pequeno detalhe que esqueci de mencionar, como o disco 11 como todos nós sabemos, está quebrado. E isso indica que quando a pessoa misteriosa neste disco pulou na água, acabou quebrando o disco e isto explicaria o som estranho que há no final do áudio deste disco. O disco 11 é um disco que está até hoje sendo investigado para fazer a lore do Minecraft e é considerado um dos discos mais misteriosos do jogo. Diferente dos outros ele não possui nenhuma música além de ser bizarro. Antes de começar as teorias você pode dar uma olhada no vídeo que mostra a música do disco 11 em espectrograma se você não conhece. Provavelmente ele tem esse nome por ser o décimo primeiro disco adicionado no Minecraft E ele se refere ao Enderman que foi o 11 primeiro mob adicionado ao Minecraft E o disco tem 1 11M de duração Coincidência bem mais, não? Steve estava em uma mina, ele está correndo de alguma coisa Provavelmente do Enderman que foi introduzido na 1,8 Beta E o disco 11 também foi adicionado nessa época Talvez esse poderia ter sido o primeiro encontro entre Steve e o Enderman depois, Steve para de correr cansado e pensando ter despistado a criatura que o estava perseguindo Ele procura em seu inventário a bússola para ajudá-lo e também pega um isqueiro para acender suas tochas Ele vai iluminando a caverna e começa a tossir devido a caverna ser um lugar fechado e com pouco oxigênio E vai até o inventário e procura um livro e neste livro ele está procurando tudo sobre as criaturas de seu mundo Steve se assusta com algum barulho e olha para trás e vê a criatura se aproximando. Rapidamente ele pega uma tocha para iluminar, mas a caverna está muito tensa. Então ele começa a correr muito e percebe que não está conseguindo escapar. E tem esperança quando vê uma parte de terra na caverna, final da caverna. E ele só deveria cavar ali para fugir. E então ele cava muito rápido para escapar. Mas antes que terminasse, Enderman o alcança. E no final, Steve deixa sua fita cair quando a criatura o capturou. E isso se parece muito com a descrição do disco 11 da Minecraft Vic, mas com alterações. Então isso quer dizer que estamos chegando um pouco perto de desvendar o que seria esse disco 11 e disco 13 na história. Vejamos o texto a seguir dos dois discos. Um disco profundamente perturbador e sem ritmo. A gravação parece ser de uma pessoa correndo, ou talvez quebrando, diferentes tipos de blocos e, posteriormente, parando para usar algum tipo de equipamento, torcendo e depois continuando correndo em um ritmo acelerado. O bloco sua semelhante ao de terra e pedra. A pessoa está lutando e ruídos de fundo assustadores são ouvidos durante a gravação. Barulhos estranhos de latidos ou sopros de vento são ouvidos perto do fim antes de parar abruptamente. Pode-se ouvir um assobio semelhante ao que seria esperado no final de um registro de shellac mais antigo neste momento. Uma faixa ambiental um tanto perturbadora, composta principalmente por sons de cavernas, tinidos metálicos, sopros do vento, explosões de creepers e disparos abafados. Os dois batem muito bem a história Se colocar o disco 11 e o disco 13 depois em um corte E juntar eles se complementam Isso quer dizer que eles esteve, ou qualquer outro humano Que não descobrimos quem é de verdade Entrou na caverna para minerar Mas logo olhou para o um Enderman pela primeira vez Sem saber o perigo O Gol ele fugiu Mas quando o Enderman descobriu que ele tinha fugido Ele logo se teletransportou correndo atrás dele A criatura de olhos acusadores maiores que uma árvore estava chegando perto Ele conseguiu escapar por momentos Mas o Creeper estava perto também logo ele pulou na água e o esqueleto atirou Ele conseguiu despistar mas estava machucado Mas ele estava sozinho já que se por exemplo Se tivesse alguém gravando além dele fugindo Ele estaria morto com a explosão sem estar na água O esqueleto atirou e matou E como escutamos em um momento na gravação do disco 13 O esqueleto conseguiu atirar em um dos dois Ou no Creeper Eu arrisco dizer no Creeper Pois ele deve ter dado o impulso para ir perto e explodir O único que sobreviveu Ele descobriu como de escapar e ele fugiu E é por isso que se você olhar nos olhos de Enderman. Ele não vai gostar e vai te matar, pois ele lembra da antiga civilização dos TV que sumiu e além daquele encontro com o um humano desconhecido, mas quando ele está com abóboras ele não ataca. Não sei como explicar isso, mas para não passar em vão, provavelmente ele não vê o rosto mas os olhos, já que os olhos são a janela para a alma. Quando ele nos vê pela primeira vez com a abóbora ele diz whatsapp em inglês sem reversão de áudio. Logo quando a gente consegue ir pro neterno no idioma deles eles, o Enderman diz. Loki forteia e referindo aos olhos do fim, e já falando no Nether o tal do disco Pigstep poderia ter sido do tal de ele trouxe um Creeper amarrado pelo portal em um carrinho e depois matou ele dentro de uma fortaleza do Nether, ou um bastião em ruínas. Há também uma teoria que o próprio Notch afirmou ser verdade, a teoria dos sonhos, a história é essa esteve você, o jogador. Fez algo no Minecraft e agora você foi condenado à prisão perpétua para sonhar para sempre. Se Steve quer parar de sonhar, ele pensa que pode se matar e voltar para outra vida. Mas ele reaparece em seu sonho pensando que é real. Eles apagam sua memória. E ele, você o jogador, está preso para tudo sempre neste sonho de longa vida. No Minecraft, depois de matar o Ender Dragon, um pequeno diálogo é reproduzido entre dois homens desconhecidos. No final, eles dizem ao jogador, provavelmente esteve, para acordar. No poema, também se refere a tudo ser um longo sonho. O que eu acho é que o mundo inteiro é o sonho de Steve. Por sua vez, o modo criativo é a sequência do modo sobrevivência, no qual o sonho longo se torna um sonho lúcido enquanto Steve descobre que tudo é um sonho. Uma coisa comum que os sonhadores lúcidos podem fazer quando descobrem que estão sonhando é voar e criar itens simplesmente pensando neles, duas coisas que Steve pode fazer facilmente no criativo. Junto com isso, todos os monstros que anteriormente o atacavam agora são dóceis e não atacarão a menos que sejam atacados. A razão para isso é que Esteve entrou no mundo como um homem indefeso, fraco e, em geral, patético. No entanto, conforme Esteve avança no Minecraft, pegando recursos e criando ferramentas, ele se torna mais poderoso. Ele se prepara e, em vez de se defender, começa a jogar na ofensiva e sair à noite, aventurar-se no interior e, por fim, matar o dragão Ender. Assim que Esteve derrota o dragão, ele ganha poder suficiente para controlar seu próprio sonho. Ao fazer isso, ele descobre a presença dos dois palestrantes, que leram o um poema no final. Além disso, você se lembra dos ruídos do ambiente, como aquele que parecia um trem. O que eles querem dizer? São ruídos do mundo exterior, fortemente distorcidos porque no sonho, se alguém ouvir tal ruído normalmente, poderá perceber que é um sonho. Você pode ouvir esses ruídos, porque esses objetos estão ao redor de Steve. E, finalmente, quem são as duas pessoas no poema? As duas pessoas conversando são o próprio alter ego de Steve, ou Esteve iluminado, e a personificação dos medos de Steve, o dragão Ender, com os quais eles revelam que a coisa toda é a busca pessoal de Steve para superar suas tristezas e medo. Então, minha convicção é que o objetivo do jogo é ajudar Steve a superar sua própria turbulência e tristeza e, por sua vez, transformar um homem que prefere se esconder e correr em um guerreiro que pode matar um dragão. Tudo no Minecraft faz parte do sonho de Steve Você acordou Steve Já era hora de mostrarmos a você puxa a cortina Ele nunca vai acordar ou seja é um sonho, um sonho que nunca pode acabar e nunca vai acabar você pode derrotar o dragão do Ender, mas isso não significa o fim, não há fim então o encontro entre o e Esteve quis dizer que ele estava se encontrando com a verdade, depois que ele morreu ele voltou a respawnar, provavelmente aquela foi a primeira vida de Esteve, ele conseguiu voltar, o Enderma significou além da verdade, o medo do futuro dele, o Overworld significa a ilusão de que tudo está bem, O Nether significa o passado e os pesadelos de Esteve, o Ender significa Significa o futuro e a luta contra o medo dele. Nada além dos pensamentos de Esteve, também tem uma teoria que se encaixa nesse mistério que eu não deixaria deixar passar. Ou sal o texto a seguir percebi que surgiram algumas teorias sobre pântons que despertou minha curiosidade, então comecei a pesquisá-los. Comecei a me inclinar para a teoria de que pântons são uma alucinação e o dano que recebemos deles é apenas dano auto-infligido tentando lutar contra alucinações.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 Mas então houve alguns fatos que realmente chamaram minha atenção, que realmente desviaram meu foco para outra teoria inteiramente. Eu não poderia deixar ir que pantons são atraídos por insônia e eles não desovam no fim. Iluminação se você realmente examinar os detalhes do fim, então faz sentido ser um sonho ou reino dos sonhos. Quando você sonha, vê tudo principalmente com a mesma iluminação e, na maioria das vezes, nunca vê uma fonte de luz em seus sonhos. O mesmo é um detalhe compartilhado pelo fim. Não importa se você está em uma caverna ou cabana, tudo é igualmente iluminado com o ambiente externo. Sem camas outro detalhe do fim é que você não consegue dormir. Mesmo que você crie uma cama ela explode, negando a oportunidade de tentar a mesma coisa no Nether. Então, isso nos leva de volta aos Pantons. Uma vez que os Pantons só geram insônia, eles não gerariam em um sonho, você já está dormindo. Então, logicamente, se o fim é um sonho, você não o está vivenciando acordado. Não importa quanto tempo você está no fim sem conseguir dormir, os Pantons nunca virão. Sem habitantes e construções no fim são construídas por sua mente, mas preciso ser breve, então terminarei com a passagem dos créditos finais. E o jogo acabou e o jogador acordou do sonho. E o jogador iniciou um novo sonho. E o jogador voltou a sonhar, sonhou melhor. E o jogador era o universo. E o jogador era amor. Você é o jogador. Acorde. Então você desova de volta no mundo superior porque você acordou. Eu queria elaborar mais sobre isso e agora acho que um pouco de tenho tempo para explicar melhor sobre isso. As cores dos seus sonhos costumam ser brandas e às vezes invertidas. Às vezes, as coisas em nossos sonhos são oposto do que são na realidade. Na época em que Endstone era o bloco da semana em 2017, um fato era que Endstone era, na verdade, cobblestone invertido. O começo do fim para entender melhor isso, você tem que voltar a 2011, quando Notch estava trabalhando em uma expansão na época que estava sendo chamada de A Dimensão do Céu para o Minecraft. Notch revelou que A Dimensão do Céu seria provavelmente um mundo de sonho e que quando você for para a cama, há uma certa chance de você ser arrastado para o mundo dos sonhos. Então, você poderá fazer isso de propósito mais tarde. Algum tempo depois, Tsk Dimension foi transformada e rebatizada de Tent. Portanto, o conceito e as raízes do reino flutuante, onde vive um dragão, foram concebidos o tempo todo para ser uma paisagem de sonho. Portanto, embora o meio de chegar ao fim agora envolva um portal, você ainda acorda ao lado de uma cama quando ela acaba.